Olá a todos, meu nome é Wesley Rodrigues, eu estou trabalhando com vocês a disciplina de matemática financeira. É, nesse primeiro módulo, a gente vai apresentar o valor do capital ao longo do tempo. Então, o módulo 1 um é mais uma introdução à matemática financeira e capitalização composta, onde a gente vai trabalhar um pouco dos principais conceitos dentro da matemática financeira. Bom, o primeiro conceito e o mais importante é sobre capital. Qualquer valor expresso em moeda e disponível em determinada época pode ser definido como capital. Então, capital nada mais é do que o dinheiro. Tá? Então, tudo que você está trabalhando com matemática financeira, onde fala valor do empréstimo, é, valor de um capital, tudo que se refere a dinheiro é considerado como capital. Então, na fórmula, você vai usar o dinheiro sempre como capital é juros juros já é remuneração desse capital emprestado por exemplo se você pega um dinheiro emprestado com um banco você pega um capital emprestado com o um banco o que você paga para o banco é os juros então o valor que o banco ganha por emprestar esse dinheiro essa remuneração que o banco ganha quando ele empresta o dinheiro você paga é denominado como juros e um outro valor interessante que a gente sempre vai usar um outro conceito um termo interessante refere-se a montante. Que equivale ao valor do futuro de uma operação financeira, incluindo o valor do capital inicial, os juros correspondente ao período do ao período em questão. Então, capital é o dinheiro, juros é a remuneração desse dinheiro. Montante é a soma. Montante é a soma do montante é a soma do capital mais os juros. Então, vai ser o capital que eu peguei emprestado mais a minha remuneração. Bom, um outro conceito importante dentro da matemática financeira é o prazo. Prazo ele refere-se a tempo, tá? Isso a gente tem que ter sempre em mente. Então, o tempo que eu contrato, o tempo que eu pego o empréstimo que eu tenho que pagar, ou quando eu quero antecipar algum algum desconto, alguma coisa assim. Então, tudo que refere-se a tempo está relacionado a prazo. Bom, esse prazo pode ser de um dia, pode ser de um mês, pode ser de um ano. Pode ser de um semestre, pode ser de um trimestre. Isso varia muito conforme o tipo de contrato que você está tá realizando com o banco ou com quem você está tomando um empréstimo ou com quem você está fazendo um investimento. Tá? Outra coisa importante, dentro da, dentro da matemática financeira tem o um consenso de prazo. Então, nós falamos que um ano ele é igual a 12 meses. Então, tudo que se refere a um ano, você vai considerar ali 12 meses, você vai considerar um ano como dois semestres, um ano como quatro trimestres. Outro ponto consensual é que um mês equivale a 30 dias. Então, eu tenho meses com 30, tenho meses com 31 dias. Porém, por consenso, por definição, nós sempre utilizamos um mês como sendo seno de 30 dias. Outro consenso refere-se ao o ano comercial. O um ano comercial, ele corresponde a 360 dias. E um ano bancário, ele já corresponde a 365 dias. Bom, feitos esses conceitos, essa primeira introdução, agora a gente vai falar desse primeiro objetivo desse módulo, que é capitalização simples. É, capitalizar, em matemática financeira, significa adicionar juros ao capital. Então, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho, mais a soma dos meus juros. E ela pode ser feita de forma linear ou de forma exponencial. Nesse primeiro módulo, a gente vai trabalhar dessa, fórmula, dessa forma linear, que é a capitalização simples. Bom, um exemplo que eu tenho aqui é calcular o valor dos juros correspondente a um empréstimo de mil reais contratado a uma taxa de 5% ao mês, no prazo de quatro meses. É uma coisa que a gente tem que deixar claro, da onde surgiu esse 0,5. Tá? Então, muito exercício que a gente vê, até mesmo o contrato que a gente está vendo, que a gente vai, vai contratar junto ao banco, ou vai fixar junto a algum investimento, ele sempre vai aparecer em porcentagem. Então, o primeiro passo é tirar da porcentagem. Então, eu pego 5 por 100, Corta a porcentagem, fica 0,05 igual, tá aqui, tá? Bom, na capitalização simples, ela ocorre de forma linear. Então, o primeiro passo, eu tenho que capitalizar o meu esse mil reais que eu tô contratando de empréstimo no primeiro mês. Então, eu vou pegar meu primeiro mês, vai ser a taxa de juros mensais. 0,5, lembra que esse 0,5 vem da divisão de 5% por 100. Então eu pego 0,05 vezes 100. Isso vai me dar um juros mensal de 50 reais. Então, no meu primeiro mês, pegando um, um empréstimo de mil reais, eu vou pagar de juros 50 reais no primeiro mês. Então, sobre o primeiro mês, é incidido 50 reais. No segundo mês eu pego de novo essa minha taxa, multiplico por mil o valor que eu peguei emprestado, e me dá mais 50 reais. Opa, então eu vou pegar os 50 reais desse período mais os 50 reais do mês anterior, vai me dar vai resultar uns juros de 10 reais. E assim eu faço sucessivamente até o mês 4, lembrando que 4 foi o período, que eu contra... foi o prazo que eu contratei, tá? Então, a fórmula dos meus juros, tentando simplificar essa fórmula, nada mais é do que o meu P, que é o meu capital inicial, ou seja, o dinheiro que eu peguei emprestado, vezes a taxa, vezes o prazo. Então, aplicando essa fórmula no nosso exemplo, eu tenho meu capital inicial de mil reais, foi o que eu peguei emprestado junto com o banco, a uma taxa de 0,05, que é 5% dividido por 100, vezes 4, que é o meu período. Então, eu falo, olha, no final de quatro meses, eu vou pagar um total de juros de 200 reais. Uma outra fórmula que nós temos é o cálculo do montante. Montante nada mais é do que o capital mais os juros. E para isso, para mim não ter que calcular os juros primeiro, depois somar com o montante nós aplicamos essa fórmula, onde nós temos P, que é o nosso capital, que multiplica 1, um, mais a taxa, mais o prazo. Agora, um outro exemplo. Calcular o montante da aplicação de um capital de 8 mil, então, eu tenho esse valor de 8 mil. Pelo prazo de 12 meses, a uma taxa de 3% ao mês. Então, eu sei que o meu capital, o meu Pzinho, vale 8 mil. O meu N, que é o meu tempo, vale 12, e a minha taxa, 3%. Lembrando que quando eu tenho porcentagem, eu tenho que passar ela para o número decimal. Então, eu divido ela por 100, que vai me dar 3, 3%, é igual a 0,03. E eu quero descobrir o meu S. Qual que é o meu S? Qual que é o meu, meu, meu montante depois dessa aplicação? Então, substituindo na fórmula... Eu tenho 8.000, que é o meu capital, que multiplica 1 mais 0,03, que é a minha taxa, vezes o meu prazo. Então, eu tenho 8.000 vezes 1,36, que é o resultado dessa equaçãozinha aqui, de 1 mais 0,03 vezes 12. Vai me dar um montante final de 10.880. Então, ou seja, se eu pegar meu dinheiro, se eu pegar 8 mil reais que eu tenho hoje, aplicar no, durante 12 meses a uma taxa de 3%, vai me chegar a um valor de 10.880. Bom, eu já sei calcular os juros, já sei calcular o montante. Qual que é o próximo passo? Saber calcular o meu valor atual. Ou seja, o valor atual ou o valor presente, ele pode ser identificado por P, o PV. Aqui depende muito da literatura que você está usando. E ele é igual ao valor do capital inicial. Tá, mas para que eu uso esse valor atual? Bom, eu sei... Vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero ter 10 mil no futuro. Eu tenho uma taxa de aplicação, porém, quanto que eu tenho que ter em dinheiro hoje para que eu atinja esses 10 mil? O valor, o valor atual é isso, eu quero saber qual que é o meu valor no presente, qual o valor que eu tenho hoje, que vai me atingir a um montante do que eu desejo, a uma taxa que eu desejo. Bom, nesse exemplo, nós temos determinado valor atual de um título, cujo valor de resgate é de 60 mil. Sabendo-se que a taxa de juros é de 5%. E o mês que fal, e faltam 4 quatro, quatro meses para o seu vencimento. Bom, eu sei que no futuro o meu dinheiro vale... Eu sei que no futuro eu devo 60 mil. Ou seja, o valor que eu vou resgatar é 60 mil. Então, os 60 mil vai ser o meu S, tá? o meu valor futuro. Eu sei que minha taxa é de 5%. Então, eu pego esse 5%, divido por 100 para sair da porcentagem, é igual a 0,05%. E que falta 4 meses para esse título vencer. Então, eu já tenho os dados. O meu S, que é o meu valor futuro. O meu prazo e a minha taxa. Agora, eu substituo na fórmula. Então, eu vou pegar o meu S, 60 mil. Dividido por 1, mais a taxa, 0,05, vezes o meu prazo. Então, 60 mil dividido por 1,20. Lembrando que esse 1,20... É o resultado da soma de 1 mais 0,05 vezes 4. Então, chega o meu valor atual de 50 mil. Ou seja, no meu momento futuro, no meu futuro, eu devo 60 mil. Porém, eu quero saber qual que é esse valor hoje. Então, eu trazendo esse 60 mil para hoje, eu vou pagar por esse título 50 mil. Bom, agora um exemplo. Se on Agora um exemplo é, prático. É, o banco Félix é, realizou uma oferta de um título de, cap de capitalização fixado por 48 meses a uma taxa de juros simples de 1,85 ao mês. Caso você realize uma aplicação de 78 mil, qual será o montante no final do período? Ou seja, o Banco Félix, ele está te oferecendo um título que você não pode retirar antes de 48 meses. Tá? Então, qual que é o valor que eu vou ter, eu aplicando 78 mil, qual o valor que eu vou ter daqui 48 meses a essa taxa estabelecida? Então, o primeiro passo é separar os dados. Então, quais os dados que eu tenho nessa equação? Eu tenho o meu capital, que é o que eu vou aplicar hoje, de 78 mil, eu sei que a minha taxa é de 1,85 ao mês. Divido ela por 100 para tirar da porcentagem. Fica 0,0185 ao mês. Isso tudo durante 48 meses. E o meu S, o quanto que eu vou receber daqui 48 meses? quanto que eu vou retirar daqui 48 meses? Para isso, eu aplico a minha fórmula do montante porque eu quero descobrir o meu S. Então, olha... Se eu quero saber o montante, vou aplicar a minha fórmula do montante, que vai ser capital que multiplica 1 mais 0,0185 vezes 48. Então, vai, o meu montante vai ser 78 mil, que multiplica 1,888. 1 e o meu montante final, após 48 meses... Vai ser de 147.264 reais. Ou seja, se eu aplicar R$ 78.000 hoje. Pessoal, perdoa a letra. Se eu aplicar R$ 78.000 hoje. Após 48 meses. A essa taxa. Eu vou ter esse valor de montante. De R$ 147.000 e 264. É, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro módulo. E lembrando que todo esse material que a gente está utilizando, que a gente está trabalhando nas videoaulas, e até mesmo dentro do ambiente virtual de vocês, está disponível na biblioteca virtual da própria UFMS. E esse daqui é o nosso... Esse daqui é o nosso livro, que estamos utilizando nessa aula e preparando o material, e a referência dessa aula. Então, leiam lá o capítulo 2, é, Capitalização Simples, da página 4 à página 16 do livro do Vieira Sobrinho. É, uma dica para vocês usarem o, o Perglin pela primeira vez, ou minha biblioteca virtual pela primeira vez, sugiro que vocês busquem pelo ISBN, ISBN que ele já vai direto nesse livro aqui. Tá bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo módulo.